Nessa última sexta-feira, no dia 19 de julho, saiu o primeiro e grande trailer do tão aguardado Steven Universe The Movie. Que ilustrou-se muitas, mas muitas informações bombásticas sobre o que vai acontecer no filme. E meu amigo, o negócio tá brabo. E também junto ao trailer nós tivemos uma ótima notícia. Steven Universe o filme vai estrear no dia 2 de setembro na Cartoon Network americana. Não temos uma data marcada para o lançamento aqui no Brasil. Mas a galera do Steven Universe português tá aí pra legendar o filme pra nós brasileiros. Mas cara, a gente há alguns dias atrás Já tinha ficado muito surpreso Apenas com o post do filme E agora com esse trailer, parece que a fenda vai explodir Sério mesmo, tá tudo muito bem feito A arte tá bem feita Os cenários, os personagens A voz do Steven mais velho tá muito show E as músicas, ou oh, as músicas Também estão muito boas Nós já vimos um pouco da música True Kind Love, que aparentemente É a música tema do filme Que foi cantada até agora por nossa querida Stelle, que é nada mais nada menos do que a atriz que faz a voz da Garnet Mas como o filme vai ser praticamente Um musical, a gente pode esperar Outras vozes incríveis cantando músicas Que com certeza vão ser Espetaculares, tá tudo muito bonito Muito maravilhoso, mas não parece Que vai ser bem assim para as Crystal Gems Como a gente já esperava, o Steven E as Crystal Gems viveram esses dois anos Em pura paz e tranquilidade Sem nenhuma ameaça aparente Porém, em uma bela manhã, a terrível E atacada vilã, que por enquanto Não tem nome, surgiu do céu com seu injetor, ou melhor, sugador gigante, com a intenção de sugar toda a energia e toda a vida da Terra. Na verdade, não dá para saber se é um injetor ou se é um coletor. Vai é que a gente chega aí. E você que já assistiu ao trailer pode achar que a trama é basicamente isso. Mas aí é que você se engana, meu pequeno gafanhoto. Com certeza, com o que a gente já viu no trailer, conseguimos montar praticamente o filme todo, se bem que em quase todo trailer de filme a gente consegue fazer isso, né? E se você já juntou todas as peças do enredo do filme, mas ainda não entendeu o grande mistério por trás, cara, assiste esse vídeo que você vai ver algumas coisas bem interessantes. Então, no vídeo de hoje a gente vai analisar, teorizar e montar cada pedacinho do filme apenas com as cenas mostradas no trailer em uma linha cronológica. Isso pra ver o que a gente consegue extrair de tudo isso que foi mostrado. Enfim, sem mais enrolação, se a gente ir na cadeira, se acomoda em sua cama, porque nesse vídeo a gente vai analisar tudo. Tudo. E você sabe que aqui no canal a gente analisa literalmente tudo. E se você gostar do conteúdo, mano, não se esquece de dar aquele gostei, sério mesmo. Isso ajuda muito a gente a continuar fazendo esses vídeos. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Pra acompanhar mais conteúdos como esse. Mas deixando o de lado, vamos logo pro vídeo. Então vamos começar! E mano, pra ajudar um pouco a gente a montar uma linha do tempo com as cenas do trailer, a gente vai estar classificando as cenas em três categorias. Dia, tarde e noite. Isso com variações, tipo finzinho da tarde começo da noite, começo do dia Por mais que isso pareça bobagem Pode ser bastante útil em alguns momentos Claro que a luminosidade das cenas Não vai ser o bastante pra definir Quando elas se passam A gente vai analisar também outros elementos da cena Como a roupa dos personagens e os objetos do cenário Mas vamos deixar de conversa Porque tem muita coisa pra gente analisar O trailer começa com o famoso coração de cristal Girando no ritmo da música Cantada pela Garnet E logo em seguida a gente já vai direto pra coisa nova. E hoje eu estou falando da cidade de Jam, que a gente viu no post que lançaram alguns dias atrás. Onde tudo indica que é uma cidade que vai ser habitada pelas Gems que foram curadas no final de Tinder Your Mind. Mas, logo nessa primeira cena, a gente já consegue ver alguns detalhes bem interessantes. Primeiro que se você prestou bastante atenção, esse objeto que o Steven e a Metis estão transportando é nada mais nada menos do que um transportador Tele Teletransportador Gem. Talvez não esteja muito claro mas além de se parecer muito com o teletransportador, faz muito sentido eles estarem indo instalar um nessa cidade. Acho que nem preciso dizer o porquê, né? para facilitar o teletransporte das gems pelo planeta. E olha só que interessante. Toda essa estrutura aqui fica embaixo do teleportador. Mas a gente não consegue ver porque fica embaixo da terra. Muito louco. E ainda nessa cena, a gente consegue ver alguns elementos da cidade Como casas e prédios, algumas inclusive com relógios Um guindaste mais ao fundo, que a gente já conseguia ver no post Muito pouco, mas conseguia E ele está aí justamente para indicar que a cidade ainda está em construção Então diferente do que muita gente pensa, talvez essa cidade nem seja habitada ainda E ainda nessa mesma cena, tem duas coisas que me chamaram muito a atenção Esse prédio que fica no meio da cidade, com certeza vai ter um papel diplomático importante ou algo do tipo mas uma das principais funções dele é gerar energia com o vento mano eu achei isso muito interessante isso ainda pode ser explorado mais um pouco mas até onde a gente sabe as únicas fontes de energia gem que a gente conhecia até o momento são esses cristais gigantes que ficam dentro das naves ou das estruturas mágicas como é o caso do templo mas outra forma de energia gem que é bastante frequente são as próprias gems a gente já viu que as gems possuem energia infinita em seus corpos e algumas até são usadas como fontes de energia, como é o caso da Diem, da Pirâmide Invertida. Ela era praticamente responsável por fazer todo aquele lugar funcionar. Então talvez, como a ideia é ser uma cidade para todas as Dianas viverem em harmonia, foi decidido que existiria uma outra forma mais confortável, digamos assim, de gerar energia. E nesse caso, foi gerar energia com a força do vento. Mano, olha só como eles pensaram nos mínimos detalhes. E um outro ponto que eu queria destacar, essa estrela desenhada no chão com um círculo no meio. E por um tempo eu até pensei que isso significaria que a cidade seria apenas para as Queen's of que lutaram na guerra. Mas agora eu acho que isso não faz muito sentido. E que na verdade aí seria uma espécie de praça em formato de estrela. Onde no centro ficaria justamente o portal que o Steven e a Ametista estão guiando. Olha só que legal. Mas o um detalhe interessante é que talvez esse prédio tenha sido construído bem em cima de onde ficava o celeiro da lápis e da peridote. O terreno e a arte do pôster faz a gente pensar nisso. Mas vou continuar que essa é a primeira cena e eu tô enrolando demais. Em seguida, é mostrado algumas gems em um planeta desconhecido vendo uma transmissão do Steven falando diretamente da Terra sobre tudo o que tá acontecendo, como ele gosta de consertar os impérios salvando os planetas, mas está com saudade dos amigos. E não vem a hora de voltar pra cá, casa e descansar. Ah. Tô sem ilusão. E essa transmissão não está acontecendo só nesse planeta mas em vários outros lugares habitados por Gems, incluindo Homeworld, que está bem mais populado como a gente vê nessa cena. E opa, peraí. A nave da Pink ou melhor, a nave do Steven está em Homeworld, o que pode indicar que ele não está transmitindo da Terra, mas talvez do próprio planeta natal. Talvez ele realmente esteja indo em todas as colônias e tentando consertar elas. Olha só que interessante. E eu vou tentar comentar rapidinho essas duas cenas para não me estender muito. Nesse planeta desconhecido a gente consegue identificar algumas gems que estão assistindo o Steven. Temos o um Peridote aqui, duas Aquamarines, um azul e uma amarela e também vemos outras gems que por mais que não saibamos os seus nomes podemos teorizar algumas coisas sobre elas. Essa gem verde muito provavelmente é uma fusão, mas eu acredito que seja alguma gem de batalha por causa do seu tamanho. Lembrando que toda gem tem uma característica importante que marca a sua função em Homeworld. Já essas outras podem ser fusões por conta do seu tamanho, já que como nós vimos, as gems que estavam no baile do Steven lá em Homeworld, no Diamond Day, que são dias da nobreza, tem todas praticamente o mesmo tamanho, então se eu fosse chutar, eu diria que essas gems aqui são fusões. Ainda nessa cena, ao fundo nós temos uma construção, provavelmente gem, que eu acredito ser a torre de comunicações desse planeta. E deve ser justamente ela que está recebendo a mensagem do Steven e exibindo para essas gems. E meus amigos, que cenário lindo, olha só esse céu que incrível. Mas agora voltando pra Homeworld, como eu já disse, o lugar está bem mais populado, com mais gems nessa área. Mas isso não é a única coisa diferente aqui se a gente vê o mesmo lugar antes de Change Your Mind, a gente vê que as gems que ficavam lá eram separadas por cores, mas agora com o fim do império não tem mais essa frescura não todo mundo pode ficar perto de quem preferir e olhando assim de longe a gente tem esse efeito colorido que deu pra ver no trailer mas um detalhe aí muito legal logo em seguida temos uma cena do Steven e das gems na cidade que estão construindo tirando além da selfie, ao fundo a gente tem mais algumas coisas interessantes o primeiro e o mais notável é uma casa de armas, muito provavelmente da própria Bismuto, que agora que está tudo em paz, não precisa mais se esconder em um vulcão isolada. Outra coisa legal é que esse relógio ao fundo pode nos dar alguma dica de onde o Steven, Garnet, Pérola e a Metischa estão no momento. E se eu fosse juntar eu diria que eles estão bem aqui na ponta da estrela, perto dessa coisa que eu não sei dizer o que é que inclusive aparece no fundo também e na próxima cena, olha quem nós vemos por aqui. A nossa queridíssima Connie. Que eu vou comentar um pouco mais da participação dela mais pra frente. Mas olha só como ela tá dois anos mais velha. Tá praticamente da mesma altura do Steven. E com o um penteado novo, mas ainda curto. E nessa cena que ela dá um abração no Steven. A gente vê no cenário algumas flores do lado. E ao fundo, a estrutura que a gente viu no Porsche lá na base da Gems. Bom, eu não tenho certeza se eles estão dentro ou fora da estrutura. Mas eu tenho um palpite para cada um dos ângulos. Se o Steven e a Connie estiverem dentro desse lugar, talvez as flores possam ser uma pista que essa cúpula, na verdade, é uma espécie de estufa. E lá, o Steve estaria cuidando de espécies de rosas. Como esta que nós vimos na cena. Quem sabe até a Peridote não possa estar ajudando com isso, né? Tipo, já que ela manja das coisas... De falda e flora terrestre e tudo mais Mas se eles estiverem do lado de fora Apenas com a estrutura no fundo Eu ainda continuo com a ideia de ser uma central de controle Tirada diretamente da lua Mano, diz aí se não parece a parte de cima da base lunar quem sabe não foi inclusive a lápis que trouxe, né? Assim como ela trouxe o celeiro de lá pra esmagar a blue. E assim se passaram os primeiros 15 segundos do trailer. Com tudo calmo e o Steven e as Crystal curtindo a paz da terra. E desejando que essa paz nunca acabe. Até que, convenientemente, todo o clima começa a mudar. O Steven se levanta, olha pra cima e vê uma espécie de nave caindo do céu. E com ela, temos a temida vilã sem nome. Ah, é, é sem nome mesmo? Ah, Tá bom, então A câmera foca em sua grande pedra Em formato de coração invertido E em seguida já dá uma demonstração De como ela luta Com seu dedo ela muda a sua forma Formando uma espécie de cone Para amplificar a sua voz Talvez para indicar o início da batalha Ou então para se comunicar com os inimigos Que estão lá embaixo de sua grande nave Ou melhor, sua grande arma Uma espécie de arma sugadora de vida Que lembra muito um injetor Mas calma que eu já chego aí Com uma broca enorme com detalhes rosas e três pernas para se fixar, um corpo rosa em formato de ampulheta aparentemente e um cristal enorme em cima. A poderosa arma se encontra apontando para as Crystal Gems, ou melhor, para a terra. A Broca começa a perfurar, deixando as Gems surpresas. E com a arma instalada, a vilã pula em direção às Crystal Gems, notavelmente se esticando e se distorcendo. Lembrando estranhamente os personagens das antigas animações dos anos 50. E finalmente, temos uma visão definitiva do seu rosto, com o um típico olhar de vilã. E cara, quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei que ia ser fácil não. O corpo da vilã sem nome é bastante flexível e praticamente todo no tom rosa. Seus olhos com leves olheiras, e marcas pretas que cobrem suas bochechas ao fundo apenas a sua arma e um pouco do céu no fim da tarde e junto a essas imagens uma terrível risada bastante familiar para nós fãs e cara eu particularmente adorei o estilo da personagem e ela parece bastante temida ainda mais depois de ver que ela vai lutar literalmente sozinha e a gente vê na cena seguinte que ela vai ter uma arma desestabilizadora para enfrentar as gems. Que nós não vimos tão bem no trailer, mas se eu fosse chutar, eu diria que é ou um machado ou uma foice. Eu apostaria na foice para deixar ela com um ar ainda mais maligno. E como nós não vimos essa arma em nenhum outro lugar, provavelmente ela vai sair de sua pedra com a vilã a invocando. Mas como a gente já sabe, as armas desestabilizadoras são o maior ponto fraco das gemas. Então eu acredito que o único que vai sobrar no fim pra lutar com ela é o próprio Steven. Mas vamos com calma, porque ainda tem outro ponto muito importante. Como foi dito pela própria Peridote no trailer, a nave da vilã é uma arma sugadora de vida orgânica. Então talvez só por ela estar ligada o Steven seja afetado por isso. Então temos uma arma desestabilizadora para a parte gem do Steven e uma arma que acaba com a vida orgânica para a sua parte humana. Mano, o negócio tá barra pesada. Na cena seguinte, nós vemos a vilã dando. Muitos socos mostrando que ela também É boa em combate corpo a corpo E eu acho que nessa hora ela tá socando Justamente o escudo do Steven Ou até mesmo as manoplas da Garnet E note duas coisas aqui Primeiro que as estrelas já estão Aparecendo no céu então essa cena se passa Um pouco mais pra frente no filme E também que a vilã está muito mais Pistola do que antes Tudo bem que ela aparece assim sempre mas ela está com o rosto bem mais agressivo Do que na primeira cena Ainda nesse compilado de cenas da vilã Nós vemos ela esticando os seus braços Bem semelhante ao que a Garnet já fez Algumas vezes na série, e nós já vemos isso Na próxima cena do trailer, mas tudo indica Que ela pegou a pérola, olha só E essa cena aqui eu achei bastante interessante Primeiro porque mostra a habilidade Da vilã na mudança de forma, deixando Sua mão gigante para dar um belo soco No Steven, mas o que mais me chamou a atenção Foi como está a fotografia Da cena, tipo o jeito que ele estão posicionados me lembram muito as cenas de luta dos animes como dragon ball e naruto mas também me lembra o sarcasmo dos desenhos infantis antigos então cara com certeza essa vilã tem um senso de humor bem forte E eu não tô falando só da sua risada chamativa e depois disso nós temos uma visão melhor da parte superior da máquina da vilã sem nome e vemos que o seu corpo é uma espécie de reservatório olha só isso Talvez esse líquido rosa seja não o que ela está tirando do planeta, mas o que ela está injetando. Então olha aí, a dúvida que a gente tinha era um injetor, um coletor... Aparentemente é um injetor. A gente até viu o que esse líquido rosa tá fazendo com o planeta nessa cena. Quando o chão abre e o Steven quase cai nessa substância. Então eu acredito que isso é justamente o que tá naquele reservatório. E se você prestar atenção, na primeira vez que nós vemos esse tanque, ele está completamente cheio. E quando vemos essa cena, está um pouco mais vazio. Ah é, e detalhe que enquanto tudo isso acontece, o Steven fala que ela trouxe tudo isso só para matar ele, o que faz até bastante sentido porque tipo, de todos os lugares da terra, o lugar que essa máquina foi pousar foi justamente na casa dele óbvio que isso tinha que ser proposital né a gente vê o Steven tentando tirar a broca do planeta e aparentemente conseguindo mas eu acredito que infelizmente isso não vai adiantar de muita coisa porque como a gente vê nessa cena o reservatório já está praticamente vazio ou seja, já injetou tudo que tinha que injetar. Fora que, por algum motivo, a máquina aparece bem mais em outra posição. Isso talvez porque o Steven conseguiu tirar ela do lugar de antes e mover para outro lugar. E ao fundo do céu, a gente vê que as estrelas estão aparecendo bem claramente. Essa cena realmente é no finzinho da tarde e comecinho da noite. E com certeza, essas achaduras não são... Coisas boas. Fora que a máquina tá bem maior nessa cena, né? Não sei se foi só eu que percebi isso. Mas calma que eu vou comentar isso mais pra frente. A cena corta para Peridot que está terminando a sua explicação, que a gente já falou aqui. E a gente vê que ela está bem tranquila com a situação. Apesar da máquina já ter chegado, então provavelmente a luta já acabou por aqui. E ela está lendo esses dados com o tablet dela. Olha só que interessante. O tablet dela consegue de alguma forma analisar os dados da máquina. Logo depois a gente vê aquela cena da pérola sendo pegada, mas não arremessada pra cima. É, na cena seguinte é o Steve que foi jogado, não foi a pérola. Talvez até depois disso aconteça aquela cena no céu que a gente já comentou antes. E como se dois braços não fossem o bastante essa tinha a capacidade de gerar mais braços. O que vai dar um pouco mais de trabalho pras Crystal Gems. Sério mesmo, o que a gente mais vê no trailer são elas levando uma surra. Detalhe que provavelmente isso acontece no comecinho da tarde. Então isso aqui é ainda no início da luta. Na série seguinte, nós vemos o Steven caindo da máquina com sua roupa bem rasgada. Isso vai ser sim uma pista para passagem de tempo. Aqui vemos a vila pronta pra batalha e vemos o Steven dando um basta na situação. Mas se você não notou, isso foi bem no início da luta. Então eu acho que não adiantou muito esse já chega do Steven. Fora que o jeito que o Steven falou me lembrou muito uma fala da Blue lá no episódio The Trio. Isso aí deve ser de família, mano. Só pode normal. Continuando, vemos a Garnet com seus três olhos começando a cantar a música Institute Type Love. E também vemos mais cenas de combate. E essas sim são bem intrigantes. Temos o que parece ser o corpo da máquina caindo no chão, mas algumas coisas não fazem muito sentido aqui. O céu está bem estrelado e o tanque está cheio. Então, ou isso é um spoiler dizendo que ela vai conseguir colocar todo o líquido de volta magicamente lá. O, o líquido que ela injetou, as Christoph James vou conseguir puxar de volta para a máquina. Ou é outra coisa que já já vou comentar pra vocês. Eu tô deixando muita coisa pro final, mas calma que vocês vão entender. Vemos o Big Rosquinha sendo imuldado por um líquido rosa. Não dá pra saber claramente se é a água do mar ou líquido da máquina. E na cena seguinte temos uma coisa bem interessante. Vemos a vilã atacando e perto dela o Steven tá bem Ferrado. Aparentemente muito cansado e com suas roupas rasgadas. Eu não sei você, mas eu acho que essa cena aí é lá pro fim da batalha, lá pro fim do filme. Quando está tudo mais calmo, digamos assim. Até porque a Pérola e a Metisha não estão se importando muito, apesar do Steven tá estar muito ferrado. Tipo, ah, vai ficar tudo bem, já acabou. Na cena seguinte temos a Alexandrite se formando no centro da cidade e não no morro onde eles estavam. Anota isso aí porque vai ser importante. Em seguida mostra a Garnet cantando mais uma vez enquanto tudo Aparentemente está bem. A gente vê a Bismuto, a Lápis e a Peridote lá na cidade de Gem, por sinal uma cena muito fofa. Vemos a Ametista e a Pérola como se fossem se fundir para formar a Opal. Mas não necessariamente é a roupa, podem ser outras funções aí, quem sabe a própria Alexandrite ou até a Obsidian. E em seguida nós temos uma coisa bem misteriosa até o momento. Eu realmente não pensei em nada tão evidente pra isso. Então cara, se você suspeita de alguma coisa sobre essa cena, deixa aí nos comentários que eu vou estar tá dando uma lida, beleza? Epa, mas peraí. Aqui quem falou é o cometa do futuro, trazendo outras informações bem legais sobre essa cena pra vocês. Lá na Comic Con, onde foi lançado esse trailer, muitas coisas acontecem. E uma das coisas que tinha lá na Comic Con... Era um karaokê de Steve Universo. Então, tipo, você ia lá e cantava. E lá no palco desse karaokê, onde as pessoas cantavam, tinha esse pôster do Sandy Killer e os suspeitos. Que é a banda da Sadie que ela participa lá com a galera legal de Beat City. E se a gente comparar esse pôster da Comic Con com os papéis que tem aí no cenário, na frente desse prédio, a gente pode chegar a uma conclusão que a Sade poderia estar fazendo um show aí com a banda dela nessa casa, nesse, nesse lugar aí. Então essa luz que a gente tá vendo, na verdade é só efeitos luminosos aí pra chamar atenção, sei lá, no momento do show. E aí, como a gente tá vendo isso junto com batalhas e tudo mais, a gente acha que isso seja uma coisa muito tensa que faça parte da história, uma coisa importante pra, pra história. E não tô dizendo que também que não é importante pra história, a, a música da Sandy e tudo mais. Mas, quem sabe, isso aí é só uma parte do show da Sandy, então não é uma coisa assim tão relevante pra o que a gente tá falando que seria a vilã e tudo mais. E mano, isso faz bastante sentido, se a gente analisar o post da Comic Con, a gente vê que tem muitas informações interessantes sobre quando aconteceria o show e onde. Ali tem dizendo 21 de maio e também tem dizendo 9 da noite. No Warehouse que seria armazém em inglês. E eu não sei vocês, mas eu acho que esse lugar que a gente viu no trailer lembra muito um armazém. Claro que na frente tem uma placa dizendo Delmar Van, é, distribuidora central ou algo assim. Eu não consigo ler direito o que é que tem na frente. Mas isso poderia ser a empresa dona desse, desse armazém e tudo mais. E eles teriam alugado pra fazer um show. Então... Eu acho que faz bastante sentido. E aí, o que, é que você acha? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo, beleza? Enfim, agora podem continuar com o vídeo. E caminhando para o fim do trailer... Logo depois dessa cena misteriosa... Vemos o um Steven bastante alto... Com sua roupa um pouco rasgada. E aparentemente ele está cantando uma das músicas do musical. Como eu já disse, música é o que não vai faltar nesse filme. Logo depois a gente vê uma cena do Steven e do seu pai tocando guitarra freneticamente e um pouco nervosos. E se eu se chutar, eu acho que de alguma forma isso pode sim fazer parte da batalha. Em seguida vemos o Steven e a Metis se abraçando e comemorando. E essa cena pode ser tanto no começo quanto no fim do filme. Talvez ela esteja abraçando só por saudade mesmo. Como a gente já teorizou aqui... Ele pode ter ficado um tempo fora, cuidando dos outros planetas, e voltado e passou muito tempo fora e a galera tá com saudade. E opa, uma cena muito fofa da Cole beijando o Steven, hein? Muita gente diz que eles no filme já vão ter um relacionamento de namorado e namorada, mas eu particularmente acho que ainda não está na hora de transformar Steven o Steve em universo em um Stranger Things 3. É, é, Things, rogerinho. Como eu já vi comentando nas lives. Mas que foi fofo, isso foi sim. Alguns detalhes bem legais dessa cena, além do beijo, é que no fundo nós Tínhamos a foto do Greg da Rose, lá da primeira temporada. O CD do Greg, se eu não me engano. E também daquela pintura que a Vidalha fez da Garnet do Steven, lembra dela? Pois é, eles não esqueceram de nada. Na cena seguinte nós vemos um pouco mais de música feliz e um pouco de música muito, muito triste. Aqui sim, eu acho que é o final da batalha. Um pouco antes das Jens aparecerem. O Steven parece bem cansado e está escalando a máquina da vilã, que está... Hum, no meio da cidade? Ah, pois é, eu estava só esperando esse momento. Diferente do que a Cartoon fez parecendo o trailer, eu acredito que a vilã não só tem uma dessas, mas tem muitas. Uma maior que a outra. E mano, com certeza isso vai dar trabalho, olha só o tamanho de como está a última. O Steve está até cansado de tanto lutar contra isso, mas ele não para. E cara, sabe essa cena que a Peridote está analisando o tablet dela? Eu acredito que isso acontece após a primeira batalha bem sucedida. O Steve chamou a Peridote para analisar a máquina e ela chegou a essa conclusão Então meio que ela deu uma hackeada do, nos arquivos lá da, da então na máquina, sei lá E ela disse que toda a vida da Terra seria destruída em 41 horas Mas como eu já disse, isso seria na primeira máquina Na máquina pequena Imagina o quão mais rápida e aprimorada deve ser a máquina gigante e põe gigante nisso. Nessa cena, inclusive, a gente consegue ver o buraco da primeira broca. Que já fez um estrago e dos grandes. Além disso, temos o Steven indo enfrentar exaustivamente a vilã no topo de sua arma. E assim, acaba o trailer. Meu amigo, foi coisa pra caramba. Uma observação que eu queria fazer é que, para os fãs da Stevone, acho que ela... Não aparecerá nesse filme. Os únicos momentos que nós vimos a Connie. Foi em momentos tranquilos. Então eu acho muito difícil vermos a Steven em batalha. O que pode dificultar as coisas para o lado do Steven. Mas eles são as Crystal Gems. E eles sempre vão dar um jeito de salvar a Terra. Mesmo sem a Steven. Infelizmente né. E para finalizar. Eu fiz uma montagem das cenas. E como eu acho que é a sequência de cada uma delas. Que vocês vão ver daqui a pouco. Mas antes eu queria dizer que se você assistiu o vídeo até aqui, é porque você gostou do nosso conteúdo. Então cara, deixa o seu like pra apoiar a gente aqui no canal e se inscreva caso não seja inscrito. Sério mesmo, se inscreve porque a gente já tá perto de conseguir 70 mil inscritos, então mano, se inscreve cara pra acompanhar o conteúdo. E eu já tô aqui com uma teoria muito bolada esperando pra se tornar um vídeo envolvendo a nossa querida vilã sem nome. E assim que possível ele vai sair, então fica ligado aqui no canal porque sério mesmo, essa teoria tá muito bolada. Galera... Esse vídeo já tá bem maior do que o normal, então eu vou encerrar o vídeo por aqui e logo depois vocês veem a sequência, beleza? Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa análise, muito obrigado se você assistiu até aqui. Me siga no Amino de Steven e no Instagram pra me acompanhar fora do YouTube e comente aí embaixo alguma coisa que a gente não falou aqui. que sabe você não nos ajuda em uma teoria. Ah é, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra acompanhar mais vídeos como esse, hein? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!